Ter valeu, valeu. Vai, vai comprar quem? Ai, não sei. Tô escolhendo ainda. Tô escolhendo ainda. Olha, senhora, eu matei 5, roubei 10 milhões de dólares do Banco do Brasil. Eu posso ir pro Supremo? Olha, meu filho, faz o seguinte. Vai lá pra Bangu, que tá, a turma toda tá lá. Sair todo mundo pro Supremo? Como ah, é que eu faço? Ah, não vai pro Supremo, não. Tá na hora de vai dar Você certo. Tá pegando. É, o chefe do PCC está indo pro Supremo. Não, pois é, é lá que é vaga. o quente. Não tem mais vaga. Não? Não. Completou agora. Então, não dá dá pra, completou. Dá para transferir o pessoal de mandor para o Supremo, para Brasília? Acho que vai direto lá, o Agora fechou é direto, né? Aqui, né? Eu quero para o Supremo, não roubei 5 milhões Supremo de Supremo Não é confiável mais, acabou, já era.